Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, está começando mais um DS Entrevista. Hoje recebemos aqui o Fabrício Sicone, presidente da OB Suzano, e o Christian Siveira, é... né? é vice-presidente da OAB aqui de Suzano também. Eles vão comentar bastante sobre aí as comissões da, da OAB, as atuações da OAB, então eu quero passar já a bola para eles aqui agradecer a participação dos dois e pedir para dar uma saudação para quem está acompanhando a gente. Muito bom. Fernando, ouvintes, muito boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar aqui, como sempre, né? A gente tem sempre bons encontros e hoje a gente vai falar um pouco aí do, do trabalho das comissões na Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado pelo convite. Por nada. Boa tarde, Fernando. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E é uma, sempre uma satisfação estar aqui no, no Diário de Suzano com vocês. Obrigado bacana. É, antes de a gente falar das comissões, eu queria perguntar um pouco sobre como que tá aí a, a, as ações, né? Se já iniciaram aí novidades na, na OB tomaram posse em maio, como que está de lá para cá nesses quase dois meses ou dois meses aí de, de, de, dessa nova dessa nova diretoria? É, na verdade a gente tomou posse oficialmente em janeiro, né? No dia já primeiro, em janeiro. Né, e aí a gente já vem aí fazendo, assim, bastante coisa. É o dia que a gente tem nos falado muito, né? uma interação muito grande entre nós, e também a gente tem feito é, muita coisa para a classe, muitas palestras, muitos encontros, uh, vários temas diferentes, a gente está assim, mantendo atenção com relação ao Poder Judiciário, ao funcionamento do Poder Judiciário, já houve Reunião com os magistrados da cidade, uh, e a gente está aí, agora ingressa o mês de agosto, que é o mês do advogado, a gente tem essa, essa data comemorativa no dia 11 de agosto, quando a gente tem uma tendência de comemorar no mês inteiro, em que a gente vai ter bastante novidade aí, e a gente pede para que todos os advogados participem dos nossos eventos né, nesse mês de agosto. Bacana. A gente é uma, uma diretoria nova, o Fabrício já vem de outras gestões, como vice-presidente, e... É uma adaptação também porque a gente vem de uma diretoria também completamente nova da seccional de São Paulo. Então, tem diretrizes novas, a gente está tentando se adaptar e movimentar o máximo possível a OAB e as comissões, pensando sempre no advogado e também na, na sociedade em geral. Dentre essas adaptações aí, quais aí são os exemplos? Bom, a gente começa a gestão... É, realizando um curso voltado aí para os jovens advogados, ah, para aqueles que ingressam né, na, na advocacia. Uhum. Um curso que a gente denominou de primeiros passos na advocacia. Teve uma duração de uma semana, né, e a ideia foi justamente levar temas que a gente entende assim extremamente pertinentes e pontuais para aqueles que estão ingressando na carreira. Inclusive, em breve deve ter a, a segunda versão, a segunda edição desse curso, também com temas e tal. Então, esse é focado para o jovem advogado, e esse foi um dos eventos. É, nós tivemos uma série de, como eu disse, uma série de palestras aqui com temas diversos. Até ontem mesmo houve um encontro extremamente interessante envolvendo a comissão da Infância e Juventude, em que a gente debateu algumas questões é, polêmicas que têm acontecido, como por exemplo aquele caso da garota que em Santa Catarina, que tem que passar por um aborto. Né, proveniente de estupro e fica toda uma polêmica. A magistrada e a promotora elas, né, pedem para que então, se a garota não poderia segurar um pouco mais a questão da, da gestação e tal, e fica toda essa polêmica. Então, ontem a gente criou uma roda de conversa com outras entidades da cidade, né, inclusive o secretário estava presente, é, membros do conselho tutelar, uma roda de diálogo, uma roda de conversas para a gente tratar de temas dessa natureza. E além disso, como eu disse, né, a gente tem feito é, encontros com fóruns, Passamos aí com uma reunião muito importante com o diretor do fórum, né, visando aqui melhorias no atendimento. Uh, hoje a gente está com a todas as varas da, da comarca de Suzano, então as varas cíveis e, e criminais, todas hoje estão com juízes titulares, o que é muito bom para o fluxo do serviço da advocacia como um todo, né, porque a titularidade dos magistrados faz com que eles imprimam é, ritmos de trabalhos ali nas suas, nas suas varas, e isso é bom para a advocacia e é bom aí para todo o jurisdicionado. São juízes, são juízes, assim, uhum. é, já vem de outras comarcas, mas novos aqui na cidade. A gente já procurou também conhecê-los para ver se consegue dar uma agilidade melhor no, no andamento dos processos. Legal. Vamos começar, então, falando aí da, das comissões. É, são 33 comissões na, hoje, atualmente, na... na... Na OB aqui de Suzano, uhum. uh, dentre aí as mais talvez as mais conhecidas são a previdenciária, né? também tem a questão do direito animal e do jovem advogado que falou agora há pouco, eu vou entrar mais nesse assunto daqui a pouco. Mas eu queria confirmar com vocês se essas 33 vão seguir agora com vocês nesse triênio e já avisando aí outras que vocês querem criar, por exemplo, a do trânsito, se eu não estou enganado, uhum. direito do trânsito uhum. também e advogado empreendedor é uma outra, eu acho. Yeah. Queria que vocês comentassem tanto dessas que já existem quanto dessas duas novas. Uhum. Essas, essas comissões, é, vou te explicar como, como que começa o, o andamento de todas as comissões. É, depois de toda a eleição, entra uma diretoria nova, então zera todos os presidentes de comissão e a nova diretoria é que nomeia os presidentes e cada presidente de comissão vai nomear os seus membros. Montar o seu time. Montar o time. Então, é, aconteceu conosco isso, virou a, a gestão. Então, a, a, alguns presidentes de comissão continuaram nas suas comissões, alguns é, é, a gente nomeou presidentes novos, e algumas comissões também foram criadas, como a do empreendedorismo. Certo. Certo. É, essa, essa temática vem toda de São Paulo, e São Paulo a seccional de São Paulo também tem lá uh, todas essas comissões. Tem as comissões efetivas e as provisórias que eles chamam lá. Inclusive, já vou aproveitar aqui, né, em relação a, especificamente, a comissão do, do advogado empreendedor, uma comissão moderna voltada justamente né, para o advogado é, empreender, assim, empreender, porque são noções que nós não trazemos da faculdade, essa noção do advogado, entre aspas, empresário, do advogado empreendedor, do advogado que sabe também fazer a gestão de um escritório, né? O que na prática é necessário, mas que na faculdade a gente não tem. Não tem essa noção, não tem essa. Então a gente cria agora essa comissão, será presidida pela doutora Silmara, e desde já fica aqui o convite, que a gente está justamente criando um evento para o lançamento dessa comissão. Então, colegas e advogados, participem. Né, na primeira quinta-feira de agosto, será, então, um, realizado um evento oficial para o lançamento dessa comissão. Então, todo mundo convidado já. Vamos fazer uma palestra com, com uma roupagem diferente, num local diferente. Depois, aí os advogados vão receber mais detalhes. Legal. E sobre essa da, da Diretoria é, Direito de Trânsito, é, tá. é, vai se criar mesmo e como que a, vai ser a atuação? dela? Há algum tempo já, né? alguns meses, a gente tem sido procurado por alguns advogados, que inclusive são especialistas em direito de trânsito, né, e eles nos pediram enfim, para que a gente criasse essa comissão, e a gente realmente entendeu que é uma matéria importante, é um nicho interessante para os advogados, né, é um, uma matéria que todo mundo hoje, o número de veículos é muito grande, né? Então, assim, existe toda uma seara administrativa para se trabalhar também. Então, a gente está, assim, já é, projetando. A gente até tentou agendar reuniões com aqueles advogados que pretendem compor essa comissão. E se tudo der certo, aqui em breve, provavelmente aqui em agosto, a gente deve fechar essa criação da comissão. Legal. É, falando um pouco também da, dessa comissão de direitos humanos, eu queria perguntar um pouco a respeito, né, tem muitos casos, assim, de... O é, DS mesmo informou, em Mogi das Cruz aconteceu o caso de transfobia, homofobia Racismo é mais difícil, mas envolve nessa questão de direitos humanos uh, Linkando com a questão do ob vai à escola Vocês pretendem, de alguma maneira, fazer a, o lado desse, dos direitos humanos na, na ob vai à escola? Assim, ó, a, a Comissão de Direitos Humanos, dentro da Comissão de, de Direitos Humanos Ela tem uma série de, vamos dizer assim, subgrupos é, a gente pode dizer que tem a questão do, do, de um subgrupo que pode cuidar do racismo, da questão LGBT, então está tudo é, dentro da Comissão de Direitos Humanos. E o presidente dessa comissão, é, é, ele é da diretoria também, o doutor Renan de Lima Franco, e ele sempre está bem atuante nessas questões. Uhum. E já a da OAB Vai à Escola, é, ela tem em média uns 10 ou 11 membros que eles atuam em nos mais diversos temas lá dentro da, da, da, da proposta deles e dentro do público que eles estão atendendo também, que é, são escolas, são jovens. Bom, sim né? vou complementar é. aqui com relação à AB vai à escola. Sim. Inicialmente, sim, é, dizer que estamos muito, muito satisfeitos com a comissão AB vai à escola. A comissão do AB vai à escola, extremamente no, atuante, no meu ver, ela é extremamente atuante. Ela, assim, eu acho que é uma das comissões que faz um... um um, um dos trabalhos mais importantes e mais bonitos que a OAB pode fazer para a sociedade. Porque ela vai a cada uma das escolas aqui do município, tá? Vai lá para levar o que? Discussão de temas de cidadania. Então discute-se, né? Temas como Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais, temas como cyberbullying, bullying. Né? então atos infracionais, então assim, são, é uma série de temática específica para o jovem, para mostrar para o jovem né, que ele tem direitos e deveres, que tem responsabilização caso cometa um ato infracional. Então é chegar né, onde eu imagino que é importante a informação de cidadania. E o que nos deixa muito, muito orgulhosos, e aí desde já é, vou cumprimentar aqui a doutora Jordana e na pessoa dela todos os demais membros, é que nós estamos aqui indicados e concorrendo ao Prêmio Inovare, né? Então, isso para nós também é uma coisa extremamente importante, interessante, para o município é importante também, então a gente concorre ao Prêmio Inovare 2022, já houve uma primeira etapa aqui de seleção, tá? já houve aqui uma visita para conhecer melhor o projeto, então a gente está concorrendo, a gente está muito satisfeito, está bem empolgado assim, com todo esse trabalho. Inclusive, na data de hoje... Foi enviado e-mail para os novos advogados e para toda a classe né, de advogados, convidando novos colegas para participarem. E eu faço aqui um apelo né, para que todos os colegas advogados que quiserem participar é, creiam que, assim, eu acho que a satisfação de participar desse projeto, o que se ganha nesse projeto, é algo assim, extremamente importante. Né? De você poder levar conhecimento e aprender também com os jovens o que eles têm a dizer. É muito gratificante uhum. também, porque os jovens às vezes se espelham também naquele profissional que está dando a palestra, é muito bacana. Esse prêmio é por conta do projeto OAB Vai Escola. Projeto OAB Vai Escola. Ele é. Na região ele é inédito, né? Só tem com vocês, iniciou é, com vocês? No fundo, esse projeto OAB Vai Escola. Ele existe na OAB há pelo menos aí alguns anos, uhum. né? Eu diria que uns, sei lá, uns 15, 20 anos talvez, Mas, né, Bem no comecinho Mas, eu cheguei a participar uns 20 anos, mais ou menos. Esse projeto então ele tem lá na OAB, e aí algumas subsessões né, fazem o projeto, outras não fazem. Agora, nós aqui em Suzano, até por conta né, do nosso triste episódio do Raul Brasil, a gente <risos> lá na gestão passada e logo após... Né, houve uma reunião muito importante com a AB São Paulo naquele momento, para que a gente assim, desse extremamente, a, extrema atenção para esse projeto de ABB Escola. Desde então, né, inicialmente com a doutora de e agora com a doutora Jordana, o projeto vem assim, a todo vapor e ele é muito procurado, ele virou um caso de muito sucesso. Hoje, então, a, a, a, as pessoas das subseções vizinhas... E elas até pegam pedem uma orientação para nós, então os advogados das subseções vizinhas, eles pedem até uma orientação de como a gente faz esse projeto para que eles façam também. E a gente já foi demandado, né? a rede de ensino, por exemplo, de Suzano, atinge também Ferraz é, tá, de Vasconcelos, é. então eles também pediram que a gente vá até lá, então a gente está em, em contato com a UAB de Ferraz para que eles também façam o um projeto, tá porque a gente deu assim, muita atenção para esse projeto e ele tem uma roupagem diferente daquela que era originalmente prevista lá na UAB. Tá? E ela hoje funciona é, semanalmente? Vocês... Semanalmente, todas as quartas-feiras, pela manhã e à tarde, né? São visitadas escolas aqui estaduais do município. E estaduais? Municipais? E estaduais. Ainda não porque nessa primeira fase do projeto, o público-alvo é um público né, juvenil. Mais juvenil né? Né? então, uhum. é um público de adolescentes, né? Até para que assimilem melhor todas as informações. É, falando de novo, então, agora do jovem advogado, Nessa né, comissão, é. Desse curso que você falou que já vai ter uma nova edição, eu queria mais, só detalhar. São cinco aulas, né? Cada uma com um tema diferente: ética, é, e, isso, e marketing assuntos. jurídico, primeiros, né? a ideia dos primeiros passos na advocacia. Então, agora em agosto, tá? No dia 11 de agosto, faremos aqui uma, uma cerimônia de entrega de carteira para os novos advogados, né? Para os in, novos ingressantes. E aí, logo em seguida, a gente pretende fazer então. Essa, esse, essa segunda edição desse projeto, tá? o, o primeiros passos na advocacia. Então, realmente, né, a primeira, o primeiro projeto foram cinco aulas, tá? E nessas cinco aulas aí, houve temáticas como é, prerrogativa profissional, hum. ética, o, o, realmente o beabá da advocacia, né, Christian? Sim. Que é a ideia de fazer preenchimento de guias, petição inicial, noções assim iniciais. Foi um projeto muito, muito bacana, muito bem assim. É, recebida Muito bem recebida pela classe toda é, Os próprios advogados foram lecionados Então foi uma coisa bem bacana que a gente pretende repetir Eu observei que nos últimos quatro anos, antes de entrar na gestão Eu estava no Tribunal de Ética da Seccional de São Paulo Então lá no julgamento dos processos A gente observa muito que jovens advogados são processados eticamente Às vezes por desconhecimento então a gente uhum. entende que é de extrema importância esse curso Que além de, de, de questões éticas, fala sobre prerrogativas E funcionamento do sistema, de processos, entre outras coisas Interessante Eu vou chamar o um intervalo então A gente vai falar, tem bastante pergunta aqui Um pessoal mandando aqui Peço desculpas, vou fazer quando a gente voltar do intervalo E também a gente vai falar bastante da, da comissão eleitoral Direito eleitoral, que esse ano, ano de eleições gerais é, vou, a gente volta então daqui a pouco com mais o, os entrevistados aqui. Apresentamos os ganhadores do Hipercap, título de capitalização emitido pela Capemisa Capitalização, segundo sorteio, e o ganhador é Ubiratã Costa de Guarulhos, terceiro sorteio, e o ganhador é o Alexandre da Silva de Mogi das Cruzes, quarto sorteio. E o ganhador é Lucas Oliveira de Itaguaxetuba. Hipercap ajude e concorra!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 Jeep Renegade Sport 1.8 Flex Automático por apenas R$ 73.900. E o Creta Pulse Plus 1.6 Flex por apenas R$ 99.900. Venha para a Gold Star Veículos, o seu seminovo está aqui. O Christian vai firme aí, Christian. Oi? É, voltamos então, pessoal, para a segunda parte aqui da nossa entrevista com o presidente e vice-presidente da, da OAB, Suzano, Fabrício Ciccone e Christian Siveira. É o Emerson Neumann Siqueira mandou aqui duas vezes a pergunta, peço desculpas por não ter lido antes. Ele mandou, boa tarde doutores Fabrício e Christian, um forte abraço e gostaria que os doutores versassem um pouco sobre a importância da Comissão de Assistência Judiciária em convênio com a Defensoria Pública. É o próximo assunto que eu queria falar, a OAB aqui presta a consultoria, pode-se dizer assim, talvez, para a população é mais atendimento, carente, é... atendimento. Para a população mais carente, queria que vocês comentassem sobre isso. Um Posso abraço falar antes? inicialmente, para o ah. doutor Emerson. <risos> Obrigado aí pela pergunta que eu falar Eu quero. Não, só para falar para todo mundo que estiver nos ouvindo, doutor Emerson Nilman, é o nosso advogado, ator, né? O nosso advogado do rock and roll, ah. nosso cantor, nosso artista. Então, Nilman, meu grande abraço. Ontem foi o dia do rock. É, um é né? Então, julho. até por conta disso, fique aí com o meu fraterno abraço. Né? Um grande colega, um <risos> grande músico. O cara realmente incrível e diferenciado. Cristian, responde aí, por é, favor. Sim. Com relação à defensoria pública. <risos> deu risada aqui. É, muitos municípios têm instalado um, um polo da defensoria no próprio município e são o, o, os procuradores lá que fazem sim. esse atendimento. Em Suzano, nós não temos defensoria. Então a defensoria pública faz um convênio com a OAB onde a OAB faz esse atendimento ao, ao, às pessoas, aos municípios necessitados, que são aqueles que, pelo convênio, que têm uma renda familiar de até três salários mínimos e que não conseguem pagar um advogado particular. Então, todo esse atendimento é feito pela subseção da, da OAB, os advogados se inscrevem nesse convênio e aqueles inscritos são nomeados para atuar em favor dessas pessoas necessitadas. E, e é importante destacar que esse trabalho, assim, a gente atende uma população carente muito grande, né? Uma população, o atendimento é diário, é, são muitas pessoas realmente sendo atendidas. Inclusive, foram graças ao doutor Luciano, que é o atual presidente hoje, a gente criou alguns plantões específicos às sextas-feiras, né? Para dar vazão, para dar atendimento pontual aí em caso de maior urgência, sobretudo pensão alimentícia, execução de alimentos. Né? Então a gente tem dado uma prioridade Sim. Parabéns ao doutor Luciano aí por essa iniciativa a São a gente acha plantões importante. extraordinários Que atendem um elevado um, Até um número maior de pessoas Do que são atendidos dia. diariamente E para conseguir também diminuir o, o, A espera pelo agendamento Porque hoje o atendimento é todo feito de forma agendada Não existe mais aquela fila O uh -uh. doutor, nosso ex-presidente, Dr doutor Wellington Criou um sistema que é, acabou com as pessoas chegando 4 horas da manhã, tudo agendado, o horário certo. Então, Ele tá melhorou muito, aqui, melhorou muito o atendimento por conta disso. Ele mandou meus queridos amigos Fabrício Sicone e Christian Siveira, parabéns pela gestão. Tem bastante gente, é o Luciano é, Garosi mandando que é O nosso um presidente da comissão, ah, bacana, mandando aqui doutor um, o nosso nosso ex-presidente, que é um cara incrível, né? E atualmente o Dr. Werton né, para que todo mundo saiba. Está lá como vice-presidente da comissão do, do, TED. do Tribunal de Ética da Disciplina de Mogi das Cruzes. Ah. Que é o nosso tribunal uhum. de ética aqui regional. Então, meus cumprimentos, parabéns, Wellington. Né? Eu acho que isso aí realmente é uma coisa extremamente importante para carreira de um profissional. Uhum. Tem aqui a Gabriela de Mendes, que ela faz parte aí da, da diretoria, você né? Ela mandou o Do dinheiro, né? A aniversariante, <risos> a aniversariante do dia. É aniversariante um dinheiro, parabéns né? para ela também. Parabéns, <risos> parabéns aí para <risos> a Gabriela. Ela, o, o, você que também faz parte da diretoria. O Renan está acompanhando a gente aqui também. Falamos uma Boa já, tarde. É Direitos Humanos. Falou da, incansável. da Comissão de Direitos Humanos. Aliás, aproveitando o doutor Renan estar tá aqui, tudo é certo também, já está encaminhado tudo isso. Graças ao doutor Renan, a gente vai ter também aqui a uma parceria da OAB, da OAB de Suzano, da subsessão, com o IBCCrim, Instituto IBC né? Brasileiro de Ciências Criminais. Quer dizer, é incrível, né? palestras nessa área, palestras no direito penal, no direito criminal. Então, meus cumprimentos, parabéns para o Renan, por aí esse, esse convênio entre o AB Suzano e IBCCrim que deve também aí ser lançado em agosto ah, no mês do advogado. No mês do advogado. Legal. Né? Bom, quero também entrar no assunto, espero que dê tempo aqui, estamos com um pouco mais de 20 minutos. Esse ano é ano de eleição, e eu queria perguntar um pouco da Comissão de Direito Eleitoral, é queria falar o bloco inteiro sobre isso, mas a gente também entrou em outros assuntos. O que, que será realizado pela OAB nesse ano de eleições? Pro, pretendem fazer o quê? Nas eleições municipais teve debates, acho que é bem difícil alguma coisa semelhante acontecer agora, porque é mais amplas as eleições, mas o que, que a OAB dentro dessa comissão pretende fazer? Bom, a Comissão de Direito Eleitoral ela é presida pelo doutor José Roberto Moreira, Moreira. Né? que é um, uma pessoa com extrema experiência já nessa área, Toda a direita eleitoral. Eu sei que nós vamos ter uma reunião com a juíza eleitoral. Agora, se eu não me engano, na próxima semana ou até o final desse mês, teremos uma reunião. É, uma das questões que eu acredito que a OAB vai ser demandada e deve atuar dentro dessa parte do direito eleitoral, uma das questões, provavelmente, algum tipo de auxílio para os detentos que estão no CDP, sem detenção provisória, poderem exercer ali o um sufrágio, o direito ao voto. Isso porque né? as pessoas, quando são condenadas por um processo, elas têm suspenso esse direito aí a, de votar e ser votado. Mas no centro de detenção provisório, como o nome diz, elas aguardam o julgamento. Hum, então esse direito de exercício de voto está ativo. Então em outras oportunidades, né, houve aí algum tipo de colaboração é, com os cartões eleitorais para que os advogados fossem lá auxiliar nessa, nessa questão do, dos votos dos detentos. Uh, além disso... De um modo geral, o que a gente sempre destaca é que a OAB, ela procura assim se manter um pouco afastada das disputas políticas em si, né? Então assim, a OAB dificilmente, né, eu, pelo menos eu não me recordo da Ordem dos Advogados Seccional ou até mesmo a OAB Federal Nacional defender bandeira de a, de um partido A ou B. Uhum. Então eu não me recordo e a OAB sempre fica alheia, até porque a OAB acaba sendo um órgão de democracia. Então qual é a função da ordem dos advogados, no meu ver, né, em relação às eleições. É ser aí uma garantidora de um processo democrático, né, que se respeite a Constituição, que se respeite a legislação eleitoral. Então é dessa forma. Então a, a comissão pretende atuar dessa forma, menos envolvida com lados políticos certo. ou com candidatos diretamente, e mais envolvida com o processo democrático como um todo. Então a ideia de reunião com o magistrado também é nesse sentido, né, de auxiliar aí para que o processo, todo o processo eleitoral, transcorra aí dentro de uma uma forma extremamente ordeira. Normal, é Normalmente a gente tem essa demanda de estar tá acompanhando o processo todo em si. Sim. É, eu até ia perguntar se, é, de repente, tem algum tipo de fiscalização realizada, eventualmente, se existe algo assim. É, na verdade, né os órgãos responsáveis diretamente... Por tudo isso, acabam sendo aí, né? Os juízes e ministério, o juiz do trabalho, o ministério público, que são atribuições que já lhes competem em relação a eleições. Houve casos aqui que eu me recordo da OAB ser chamada assim para trabalhar numa espécie de fiscalização. E aí eu me lembro acompanhar a questão das urnas, questão de a, urna. a, a, a lacração, às vezes, questão coisas. até de, de portas de escola, pediram assim que os advogados fizessem um trabalho em, em eleições anteriores para verificar se não estava tendo questão de boca de urna ou Sim. algumas coisas assim, então esse ano a gente não, a gente não teve essa reunião ainda né? então vamos ver se vai haver algum tipo de demanda nesse sentido certo é, tem bastante pergunta ainda chegando, o Edmilson Luz mandou parabéns aqui pela entrevista esclarecedora e relevante é, Felipe Miguel boa tarde a todos o Almir Puerta Neto boa tarde a todos agradecer a participação de todo mundo Doutora Edmilson, dentro dessa caminhada toda, é o nosso presidente da comissão de Direito Tributário. Ah, tá? E recentemente ele deu uma palestra extremamente interessante, mostrando para os advogados, e aí muito mais focada nos advogados, né, e não tanto não, na sociedade, explicando né, a forma de gestão para o advogado. Se é melhor ele, de repente, trabalhar como uma pessoa jurídica, como uma, pessoa, como uma física. pessoa física, como uma sociedade, como uma sociedade unipessoal. Então ele deu uma série de uma palestra extremamente bacana, muito bom. Obrigado, doutor. Valeu. Estão muito feliz aí. Bacana, a gente está encaminhando para o final, queria que vocês comentassem mais alguma coisa em relação às comissões, que eu não perguntei, tem 33, tem alguma, algum destaque que vocês querem dar em relação às comissões para esse novo triênio aí? Sim, na verdade, para mim, todas têm um destaque especial, assim. É, muitas, muitas comissões aparecem mais para a sociedade, algumas outras não, mas também é, são todas de extrema relevância para a sociedade e para os advogados também. A gente também tem o um núcleo ESA, a gente insere ele no, no, no rol das comissões, mas é um núcleo ESA, onde a gente pode fazer cursos, a gente pode até é, fazer uma pós-graduação aqui no nosso núcleo, se a gente uhum. conseguir formatar um curso, a gente pode fazer aqui para o para o advogado é, é, esse conhecimento. E... Todas as comissões são muito importantes. A gente não posso falar uma mais Mas importante sim, que a claro. outra, porque todas são de extrema importância e relevância para o advogado e para a sociedade em geral. É, o que acontece nas comissões, né, que às vezes a gente acaba aqui é, até tendo que. Né, que, a, que às vezes as pessoas não compreendem muito bem, é que nós temos, talvez, de todas as comissões, metade dessas 33, talvez 15, elas fazem trabalhos externos e talvez né, assim, a outra sim. metade faça trabalho interno, interna corporis, quer dizer, uma comissão, por exemplo, de ética profissional, ela vai ser uma comissão extremamente fechada para cuidar da ética interna dentro dos advogados. Então, Essa, é uma né, comissão é. que dificilmente uhum. você vai ver ela né, atendendo sociedade. Então, ela faz esse trabalho interno. Mas é uma comissão extremamente Essa, importante. Especificamente na né? de ética, eu posso falar que eu já tive bastante tempo na comissão de ética, onde são preparados os, os processos aqui para que sejam enviados ao tribunal, para que o tribunal julgue é, os colegas que, eventualmente, tiveram algum tipo de infração ética e... É uma, uma comissão extremamente importante, como o tribunal também, o doutor Wellington está lá na vice-presidência do tribunal, que é onde a gente consegue também, vamos dizer se assim, cortar na própria carne uhum. e, e afastar aqueles, aqueles maus profissionais. Então, assim, são comissões sabe? como essa. Então, por exemplo, a de ética, como prerrogativas. prerrogativas, né? Então, a ética, por exemplo, do doutor Adriano, prerrogativas do doutor Levi. Então, acontecem situações de prerrogativas, né? Prerrogativa o que seria? Alguém ferir um, um direito do advogado. Então, um, um exemplo, o advogado teria o direito de chegar na delegacia e constar um, uns autos do processo. E de repente alguém fala, olha, não vai poder constar. Liga para a prerrogativa. Né? Então, às vezes o advogado não está não tá sendo atendido e algum órgão público está tendo algum tipo de problema. Liga prerrogativa, prerrogativa vai lá para assegurar que aquele direito do exercício de profissão seja respeitado. Né? Isso não é para o advogado, mas sempre para o cliente, é importante para a sociedade. Que o advogado aí, que, que é aquele que fala pela sociedade, tem essas prerrogativas respeitadas. Né? Então, isso, então são comissões que trabalham bastante, que trabalham muito... E que às vezes assim, né? Não, não a aparece. sociedade uhum. como um todo acaba assim não, não enxergando. Mas e a é. gente sabe que internamente é. eles trabalham demais. E é muito importante que os advogados participem da, das comissões, assim como tem esse pedido da doutora Jordana para participar do projeto ABVA Escola. As comissões, elas, elas são, é, muitas delas estão organizadas e dentro delas eles fazem grupos de estudos. Que é para um passar um pouco do seu conhecimento para o outro, para debater temas polêmicos. Como, por exemplo, né? Comissão é de Processo Civil... Ah. Né? O doutor Caio, hoje, então, ele faz uma série de grupos de estudo, temas extremamente atuais, interessantes. Então, muita coisa acontecendo. Muita A coisa Condição de realmente... Direito de Família também, de tá de sempre atuas, fazem uma reunião mensal, tem grupos de estudo também. É muito bacana para agregar conhecimento para os seus colegas. Isso aí. Hoje conta com quantos filiados? Na última entrevista, você falou 1.200, é, um pouco mais, né? Agora vai, deve estar próximo aí enfim, uns 1.250, 1.300. Aí eu preciso fazer esse levantamento. E né? agora em agosto vai ter, vão ter é, novos? Eu imagino que com esses ano. Aproximadamente novos aí, 30, aí. Ah, sim, ah. 30 carteiras vão ser entregues. Entrego, é, né? uhum. nessa, nova, nessa nova cerimônia de entrega. Certo. Ah, bacana. É, entrando nos últimos assuntos, né? Que já não confere aí a, a, as comissões. Sede própria também da OAB é sempre uma questão aqui. Como está. Bom, na sede própria a gente tem, assim, um, uma ideia extremamente otimista. Né? Por que otimista? Primeiro que. Né, na nossa cerimônia de posse, que foi um ato extremamente importante para a nossa gestão, foi um ato muito bonito, né, uma festa bacana, uh, o nosso prefeito municipal, né, o Rodrigo, ele veio a público e falou, olha, né, temos interesse também né, em, em consolidar esse sonho da advocacia com relação a uma sede própria. Então, diante desse, dessa manifestação, é, e também aí meus cumprimentos ao, ao Rodrigo, ao Leandrinho, vereador Leandrinho, que também já foi, assim, por mais de uma vez já se manifestou positivamente sim, sim. nesse sentido. Então a advocacia enxerga isso com muitos bons olhos. É, a gente tem feito contato com a OAB seccional, né, justamente para tentar alinhar. Então de um lado a gente precisa aqui de uma área para construção dessa sede e lá São Paulo precisa também, assim, a gente alinhar isso para que seja construída essa sede. Então, a gente está nesse processo de construção, a gente está otimista em relação a isso. Claro que não depende só da nossa diretoria, da nossa obsessão, mas de toda essa, essa soma, de toda essa, essa soma aí de, de, de esforços, de vontades. Então, a gente está costurando tudo isso para que isso aconteça. Certo. Quer, última coisa? Não, é, assim, é. é... A gente tem uma ótima receptividade na cidade, no município, para poder ter a nossa sede própria. E agora a gente depende também de um, de um ok da seccional de São Paulo, que também é uma diretoria nova. E aí eles estão verificando, uh, uh, já tem vários pleitos de sede lá, e o nosso é um desses, e estão verificando a viabilidade disso aí. Mas é. a gente está correndo atrás. Legal. É, a gente chegou então no final, quanto tempo já deu aqui? Já deu mais de meia hora. Só para encerrar aí um assunto para descontrair, o Fabrício eu conheço que, que gosta, mas o, o Christian eu não sei. Hoje tem choque rei. Choque rei. Bom, eu quero deixar bem claro que a nossa diretoria foi escolhida, eu né? Um dos, critérios, aqui, um dos ah. critérios de escolha, né? assim Era o um clube de coração, então eu tenho uma alegria muito grande de dizer aqui, doutor Cristian, também. É meu colega aqui, né, de, de luta diria, e de sofrimento. É, mais sofrimento então, agora A doutora Gabriela anos. também, uhum. né, que nos acompanha também, é uma torcedora de São Paulo Futebol Clube. E o doutor Renan, né, o assim, Renan é, sim, que é, é, um é um tranquilo, santista, <risos> né, tá um pouco chateado hoje, tá um pouco nervoso, <risos> mas enfim, né. Então, e a doutora de Jane, eu acho eu que é Corinthians, sei. né. Acho que ela deve torcer para o time lá da... da agora os, tricolores não, né? os tricolores decidem. É. Agora o... Então, assim, vamos ver. Vamos ver o que acontece hoje em relação ao, ao, ao futebol. É, eu lamento que o São Paulo realmente pegou o Palmeiras numa fase muito boa. Mas lembrando que o Palmeiras é o nosso freguês aí nos, nos confrontos de mata-mata, historicamente. Vamos ver se a escrita prevalece. Bom, é, eu também queria dizer assim, e aí para toda a sociedade da importância, né, nos dias de hoje, que é ter um advogado do lado. Sim. Queria até aproveitar esse, esse momento para dizer para cada um, né, para cada uma das pessoas, para cada um dos ouvintes, que sempre que tiver um problema, cada vez mais, o mundo está ficando uma coisa extremamente burocrática, técnica e difícil. Então, aquela história de fazer um contrato de qualquer jeito... Vai pega no lá, Google, vou pegar no Google. Pega no Google, por favor. <risos> né? assim, não façam isso, cada vez mais as coisas estão ficando técnicas difíceis. Então as pessoas, a gente tem percebido isso, estão muitas vezes perdendo direitos porque não estão sabendo como buscar. E por que não estão sabendo? Porque procuram na internet, porque procuram resolver com vizinho, com um amigo, com alguém que, né? Assim, entre aspas, se diz aí sabedor das leis. Então eu digo, né? a pessoa doente vai ao médico. A pessoa com problema jurídico vai ao advogado. Né? Então, fica aqui essa orientação para toda a sociedade da importância de ter um advogado para lutar pelos direitos. Tá? Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante. E às vezes, quando chega quiser. na mão do advogado, já chega numa fase crítica, já chega na UTI. <risos> às vezes tem, tem, tem coisas que tem como resolver, e às vezes tem coisas que não, ah. que poderia ser evitado se tivesse buscado assessoria de um profissional lá no comecinho. Bacana é isso. Bom, agradecer então a participação dos, dos dois aí, os dois doutores aqui no nosso programa dessa entrevista. Agradecer também a audiência, bastante gente comentou, né, a, a Gabriela mandou ainda a Esperança a Última que Morre, Avante Tricolor. <risos> agradecer a participação de todo mundo que, que comentou aqui, que compartilhou a entrevista. Amanhã tem mais, é, mais um dessa entrevista, então até a próxima. Um abraço. Até logo, obrigado. Valeu.